Eu sou o Guilherme Nandes, e hoje eu vou falar sobre a vaquinha do Nubi e sobre o Então se eu tô interessado nesses dois assuntos. Esse jogo até o final Rimona, né, porque eu sou demais e bora pro vídeo, mano. Enfim, é, eu vou falar primeiro sobre o Nubi, tá ligado? Que é um cara no YouTube aí que tem ansiedade e depressão, mano, até aí tudo, digamos, de boas, entre várias aspas, né, até porque se é triste, mano, o problema é que ele precisa de uma vaquinha, cara, pra poder comprar os remédios dele, mano, e sério, o canal dele é muito bom, cara, eu vou deixar o link do canal na descrição, e do vídeo onde ele explica porque que ele precisa da vaquinha, mano, onde ele comprova lá que ele tem os surdos e tal, então eu vou deixar na descrição, porque o canal dele é bom demais, mano, sério, o canal Realmente é muito bom Segunda coisa é sobre o Xamal, cara Que é o assunto desse vídeo E, mano, o Xamal é um cara muito humilde Que dá coração todos os comentários Tem vídeos com um roteiro perfeito Assim, tá ligado Só que eu não vou falar sobre A qualidade dos vídeos dele E sim sobre que ele desistiu, mano Enfim O Xamal disse na aba comunidade do canal dele Que o YouTube tá ferrando Com o alcance do canal dele Tá ferrando mesmo, tá ligado E... Que ele tava com vontade de desistir, que ele iria desistir, dar uma pausa até o YouTube melhorar, digamos assim, tá ligado? Só que, né, ele deixou um comentário dizendo que ele não iria voltar mais, cara, que provavelmente ele iria desistir pra sempre e não iria, iria usar mais aquele canal, provavelmente ele iria desistir de vez. Seguinte, Chamal, se eu assisti isso aqui, mano, não desiste, sério eu consigo 7 mil pessoas que acompanham o seu trabalho. Seu trabalho é incrível, mano. Seus vídeos são muito bem editados, sério. Mas é o seguinte, cara, se você gostou desse vídeo, obviamente, faz aquilo, né, mano. Deixa seu like lá, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho e compartilha esse vídeo maravilhoso aqui e tá, tal, porque você já diz mais canal, cara. Sério. Só se você gostou. Se você não gostou, tudo bem, mano. Então é isso, gente. Tchau, galera.